A mãe de João decidiu ajudá-la a pagar uma das prestações referentes a uma compra parcelada. Ela solicitou a antecipação do pagamento e por isso a financeira lhe concedeu um desconto de 6,25% sobre o valor original daquela prestação. João pagou, ó, João pagou um terço do novo valor e sua mãe, mamãe, pagou o restante. A parte paga pela mãe de João, parte paga pela mãe, corresponde a que fração do valor original da prestação? Ai, meu Deus! Jesus, o problema é de quê? Ó, porcentagem e fração. bola, Porcentagem e fração. É isso. E no final, tem uma fração, tá? Porcentagem e fração. Técnica R. O que, que diz a técnica R, galera? Técnica R... Porcentagem. Deu algum valor aí a porcentagem? Ó, você vai olhar. Técnica R. Não deu nenhum valor. Então, você bota que o valor é 100. 100. E a, aqui na porcentagem. Tá? E na fração, é só encontrar. Não tem muito o que fazer de fração. Né? Quem tem que encontrar? Show de bola? Então, vamos lá. Vamos colocar que o valor original... Original da parada, eu não sei. Eu não sei o valor original, então vou botar que o valor original da parada é 100. Tá legal? O valor original da parada é 100. Vamos botar que o valor original da parada é 100. Show! E aí, rolou um desconto de 6,25%. Então aqui, ó. Teve menos 6,25%. Que de 100 é 6,25. Então o valor que eles pagaram valorzinho com desconto, não foi 100, não foi o valor original. Foi 100 menos 6,25, que é 93,75. Esse foi o valor que eles pagaram. Show de bola? E aí, desse valor, John, João pagou um terço e a mãe pagou o restante. O restante é? Dois terços, é só você lembrar. ó, Tivemos até uma aula de frações para o Banco do Brasil que eu ensinei isso, tá bom? E quem é aluno do grupo de 5% sabe como chegar, é só achar, diminuir um do outro e manter o de baixo, tá bom? Se você não. Ah, eu não sei, eu não tô no 5%, eu vou ter que estar pelo conteúdo gratuito. Procura essa aula de fração aqui que tem o passo a passo para você aprender isso, tá? Então, ó, se ela fez um terço. Como é que eu falo? Ele fez um terço. Como é que eu faço para achar o que falta? Só diminuir. 3 menos 1, 2. E o de baixo mantém. dois terços. Beleza? Passo a passo. Assista essa aula aí de frações para o Banco do Brasil. Que eu dei na semana passada, na real. E você que é aluno do grupo de 5% já tem isso. dois terços. Então a mamãe, a mãe dele, ela ficou com dois terços de 93,75. Eu tenho que achar esse valor. Como é que eu vou achar esse valor? Lembra, da dedo, é multiplicou. Então, é 2 terços vezes 93,75. Tem várias maneiras de você fazer isso. Você pode pegar aqui, ó, 93,75 vezes 2 dá 187,50. E agora dividir isso por 3. Se tu dividir isso por 3, dá 62,5. Então, a mãe dele pagou 62,5. Show de bola? Isso é o que a mãe pagou. Aí a questão pede, a parte paga pela mãe, a, fra, a parte paga pela mãe corresponde a que fração do valor original? Aí tu sempre manda uma razãozinha. A mãe corresponde à barra do valor original. Vou botar aqui, original. A mãe é 62,5 e o original é 100. E agora? Não tem essa resposta, Renato. Não tem por quê? Porque você vai ter que... Simplificar 62,5 ficou horrível. Isso daqui, né? Deixa eu melhorar. Você vai ter que simplificar 62,5 por 100. Ai meu Deus, eu não sei como é que eu faço isso. Olha só, família, um número depois da vírgula, você bota um zero embaixo. Não precisa multiplicar por 10, por 100, nada disso. Isso daí fica 625 divididos por 1.000. E agora não tem essa resposta. Então o que você faz? Vai simplificando. Mas vai simplificando na humildade. Divide aqui, ó, o 5. Divide, para simplificar, tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. O 5, família, ele divide o cara de cima e o de baixo. 625 dividido por 5, isso daí vai dar 125. E 1.000 dividido por 5, isso daí vai dar 200. Beleza? Pô, legal, Renato. E agora, divido por quanto, cara? O 5 continua dividindo. O 2 não dá, tem que dividir todo mundo. 125 por 5 dá 25. 200 por 5 dá 40. Agora eu vou dividir por 5 de novo. 25 dividido por 5 dá 5. 40 por 5 dá 8. Opa, agora não dá mais para simplificar. Então o que, que eu faço? Essa é a resposta. Gabarito letra D. Marco o V da vitória na letra D.